da alegria é, é verdade é verdade a Aline tem tem razão essa é uma uma prova então concreta que a gente tem que avaliar com o que a gente se conecta ah. eu brinco assim que o nosso psicológico na verdade ele não está só aqui entende Sim. Sim. Então, imagina então, o psicológico então, como um... se fosse um um povo assim tocando em quem está perto indo <risos> para pelo Facebook entende isso vai gerando uma certa influência. Né? Uhum. Isso poderia ser um exercício para a gente fazer também? Sim. De uma certa forma? Sim, sim. Existem vários exercícios que a gente pode utilizar. Esse exercício da, da imaginação é um que tu pode utilizar. Uhum. É, principalmente agora, o pessoal que está conectado com a gente e, e, e por exemplo, sofre. De alguma desordem. Por exemplo, uma pessoa mais agitada, ansiosa, Anunciado. de repente está vivendo por uma experiência muito ruim, está triste e até sofrendo de insônia, uma estratégia é utilizar essa brincadeira que a gente fez hoje antes da hora de dormir. Então tu imagina uma situação, no mínimo, mais relaxante, mais tranquila, mas atenção aos detalhes. Pensa na situação com cheiro. Toque, som. É, o som, tu começa a colocar elementos sensoriais né, do, do ver, do cheirar, né, do gosto, do toque. Ah, o gosto, ah, o porque, cheiro. É é, é, porque isso vai te. que é. te... transporta para um momentos de felicidade? Isso. Ai, se tu chega num lugar que tem um cheiro, que quando tu ia na casa da avó, ela... nossa, tu vai ter um cheiro de infância, é. um esse é um elemento importante, assim colocar, colocar os elementos sensoriais te joga naquela realidade que, entre aspas, é virtual, Sim. como se fosse real hoje, ah, entende? Uh -huh. Então aí fica mais potente ainda Sim. o efeito.